As imagens registradas por esses dias no Rio de Janeiro deixou os moradores e o governo em estado de alerta. Que porra é essa no céu? Caralho, que porra é essa, maluco? Que papo é esse, velho? Que que é isso, maluco? Tô filmando. E um caiu. Um caiu. E ela tá caindo, ó. Que doideira, tá caindo. Luzes intensas surgiram no espaço e foram descendo até desaparecerem. Os objetos ufológicos radiam feito estrelas com uma luz intensa que ilumina um espaço muito amplo. Estaríamos nós diante de objetos de origem extraterrestre? Será que os alienígenas finalmente chegaram ao Brasil? No vídeo que se segue, vemos o um momento no qual um ginasta faz um movimento de 360 graus com as pernas sem querer. São imagens perturbadoras que causam aflição e agonia em quem assiste. Como as pernas delas não quebraram? Seria isso alguma montagem ou um milagre? Note que ela ficou assustada com o que aconteceu. No vídeo a seguir, vimos um ritual satânico filmado ao vivo e a cores. Somos membros de uma seita, todos com vestes brancas queimando alguma coisa. Pelas vestes, parecem ser bruxos de magia branca, mas em um outro vídeo, nota-se uma intimidade com Satã. Oh, Satã! Uma vez mais, mi senhor! Já te sinto! Ven porque yo te invoco, yo te llamo. O problema é que existem denúncias do desaparecimento de um bebezinho na região. Diante disso, muitos tocem para que ele não esteja naquela fogueira. Na madrugada no México, um jovem acordou de madrugada para ir beber água. Ao ouvir um barulho vindo da sacada de seu apartamento, foi ver o que estava acontecendo. Foi quando ele deu de cara com um pequeno monóide sobre o muro. <risos> Acreditando ser um demônio, pegou uma faca, mas a criatura já havia pulado. Onde está? Hã? Seria isso um duende ou talvez uma fada? investigadores do paranormal foi até a casa de uma jovem que tem tido problemas com sua avó que tem se comportado estranhamente. Ela mostrou algumas marcas de mordidas que ficam em seu corpo após ser atacada pela avó enquanto dormia. Isso é muito difícil para você agora, me em seguida, ela os levou para ver a avó. Quando viram o um estado em que a velha se encontrava, eles ficaram apavorados. Hello, Samantha. Go, go, go, go, go. Do you think there's something wrong with her? Yeah. Why did you us in? <risos> Ela está com a pele em estado de decomposição, como só se vê em corpos após semanas dentro do caixão a sete palmos do chão. Sorry, I got scared. Okay. Diante disso, fixaram câmeras pela casa para monitorar a velha. Da Eles captaram a velha se levantando de madrugada e indo em direção à jovem. Pelo canal Explore YTN, dia 31 de outubro, noite de Halloween. Enquanto dirigia por uma estrada durante a madrugada, retornando para casa, Danny viu em seu caminho uma pessoa com um boneco na mão. What are you doing? Get out of the road! What are you doing? What the hell? What are you doing? What the hell? Now! <laughs> <laughs>